Olá! Eu hoje vou falar com vocês sobre uma coisa que me perguntaram no outro dia e eu achei que era super relevante e que vocês até poderiam gostar de saber a resposta também. Perguntaram-me é que eu não fazia fotos de respiro. As minhas recordas? Fotos de respiro são aquelas fotos que vocês colocam entre as vossas selfies, ou seja, fotos de objetos, fotos de paisagem, fotos que deixam o fio de respirar da vossa cara, de certa forma. E eu fazia imensas fotos de respiro há anos atrás por várias razões, por ser esteticamente agradável de se ver, por serem fotos que eu gostei de tirar e que gostava de partilhar com vocês. De uma forma muito simples, por isso. Mas eu parei de as publicar por três razões principais. A primeira razão é porque me roubavam as fotos. E eu, todas as semanas, vou ter que dizer todas as semanas, que era mais ou menos assim, eu reparava que alguém me tinha roubado as fotos e que tinha publicado no Instagram como sendo sua ou clicar no Pinterest sem créditos e é muito mais fácil roubar fotos assim porque não aparece nenhuma cara, não há forma da pessoa identificar quem é o fotógrafo ou a pessoa a quem essa foto pertence e, e eu comecei a arquivar muitas das minhas fotos por causa disso porque eu todos, todas as semanas reparava que alguém estava a usar a minha foto e acho que isso não é muito certo para além de que eu comecei a fazer outra coisa que foi vender as minhas fotos, ou seja, quem quer mesmo ter as minhas fotos que as compre <risos> Achei que seria a forma melhor. A segunda razão era porque estas fotos não têm muita interação, o que faz sentido porque não têm a vossa cara, as pessoas não conseguem identificar logo de quem é e podem passar muito mais facilmente no feed sem fazer like. Faz todo sentido. Para além de que nem toda a gente quer ver o creme X disposto organizadamente num flat lay. Há pessoas que não gostam desse tipo de fotos, há pessoas que não gostam de fotos de paisagem, de flores bonitas, é normal, completamente normal, principalmente se esse não for o vosso nicho. Se forem, se forem contas de fotografia, faz mais sentido ver esse tipo de fotos. O que é que isso significava para a minha conta? Significava que as próximas fotos friam imenso, porque essa foto, ao ter um mau ranking, uh, a não ter um bom, uma boa interação, fazia com que as minhas fotos seguintes tivessem que lutar mais para chegar ao meu público ideal. Porque se vocês publicarem uma foto e chegar uh, a um certo número de pessoas e essas pessoas gostarem de partilharem guardarem isso tudo, faz com que as nossas fotos sejam vistas por mais pessoas porque é assim que o funciona mostra um determinado número de pessoas, se essas pessoas gostarem mostra mais, se essas pessoas gostarem mostra mais e ao colocar numa foto de respiro que não tem tanta interação fica só nesse grupo de pessoas e é mais difícil para o algoritmo do Instagram perceber que o nosso conteúdo é bom porque as pessoas não gostar tanto dessas fotos faz com que as próximas tenham mais dificuldade a crescer a terceira razão para eu ter parado de fazer isto e acho que as outras duas, principalmente a primeira, explica bastante bem a minha razão mas a terceira é porque eu quero marcar, ou quero ensinar, ou quero entusiasmar em todas as minhas publicações, ou seja, todas as minhas publicações têm uma intenção e essas fotos de respiro que eu colocava há uns anos atrás e gostava muito e as é fotos maravilhosas e tudo isso, não traziam valor aos meus seguidores e eu quero que tragam, eu quero que eles aprendam alguma coisa com isso ou se motivem com esse tipo de post que eu publico por isso, esse tipo de fotos a não ser que seja muito bem pensada e tenha uma história por detrás nunca tinham assim nada de valor para os seguidores. nunca traziam nada de muito valor para os seguidores e foi também por essa razão que eu parei de colocar fotos de respiro Sim. é um vídeo bastante rápido mas que explica bastante bem as fotos de respiro e o que é que elas implicam um, e a minha razão, a minha razão para ter parado de as publicar acho que faz sentido, pelo menos no meu caso faz bastante sentido digam-me o que é que vocês acham nos comentários, se vocês concordam ou não vamos discutir e um, é isso, até amanhã